Um dia eu perguntei para uma amiga minha, que eu falei para ela que eu queria aprender inglês e ela me indicou a Immersion House. E eu eu procurei eles e eu comecei a fazer o curso com eles em março do ano que começou a pandemia e eu não sabia nada, nada naquela época. e Mas a imersão não é só um curso de inglês, a imersão é muito vida, é muito... Gente, assim, eles ensinam tanta coisa, sabe? Da parte espiritual, da parte emocional. Então, a Imersão é um curso completo de inglês. assim, Eu, eu recomendo para pessoas que querem aprender inglês, que a Imersão é, é tudo de boa.